Oi gente do YouTube tudo bem com vocês hoje dia 16 de abril de 2020 a nossa aula vai ser sem frisador vou dar dica para vocês de como vocês estarem montando a folha da costela de Adão sem a utilização de frisador lembrando que essa folha da costela de Adão é um frisador novo recentemente lançado porém se você não tem condições de comprá-lo você vai estar tá podendo estar tá confeccionando a sua folha aí sem a utilização de frisador. Todos esses adereços que estão aqui nesse arranjo também foi sem frisador. Essa flor, essa, flor, essa rosinha e essas folhas. estão todas aqui no final do vídeo vão estar as aulas de onde vocês aprenderem a fazer essas flores se vocês ainda não assistiram aqui no canal detalhe, como eu falei, tudo sem frisador, tanto você que tem o frisador dela vai estar tá assistindo a aula para ver como eu fiz a pintura e se você não tem o frisador também vai estar tá assistindo a aula para aprender a confeccioná-la então se você já está curioso ou curiosa para saber como é que eu fiz e é aluna aqui da Florista, já deixa o seu like aqui embaixo se não é inscrito, se inscreva, não perca tempo não, porque o nosso canal é voltado para aulas com e sem frisadores também como a estrela da aula hoje é a folha da costela de Adão sem frisador, vou mostrar aqui só as folhas para vocês verem elas. Então, sem mais delongas, vamos para os detalhes da aula. Olha, gente, esses detalhes aqui da pintura, esse vazado aqui, como eu fiz esse detalhe nas laterais. Tudo isso passo a passo. Eu vou estar trazendo para vocês hoje, ó, todos esses detalhes dessas dobras da folha, o molde como eu fiz também. Vou mostrar tudo hoje passo a passo. Então, não saia daí e vamos para o início da aula. Bom, gente, vamos para o detalhe da aula. Primeiro, o que é que nós precisamos do molde? Eu printei o molde, tá aqui do lado para vocês verem. No final do vídeo eu vou deixar o link aqui. Mas eu já quero deixar uma ressalta. Vocês querem aprender como eu pego os meus moldes aqui? Seria de interesse de vocês aprender como eu faço, como eu retiro os meus moldes da internet então, se é do teu interesse, deixa um comentário aqui pra mim, se vocês gostariam de saber como eu faço os meus moldes, qual programa eu uso, pra não estar tá tendo necessidade de eu estar tá indo no Alan House e imprimi-lo, tá? Então, vamos lá para a aula. O molde já está pronto, como foi que eu fiz? Printei, colei ele numa folha, ó, num papelão que eu tenho aqui em casa esse aqui na verdade é uma capa de um livro mas se eu quisesse que esse molde ficasse mais durinho eu colaria ele no raio-x ou no acetato e depois eu cortaria do jeito que eu quero fiz aqui o molde vou estar tá utilizando uma folha de EVA que ela já tá toda recortada porque eu precisei vou riscar aqui com a caneta eu aconselho que você faça com a caneta, porque a caneta te dá mais habilidade no risco, ó. Risca aqui com a caneta. Risquei aqui. Não esqueça de nenhuma entrada dessa, você tem que acompanhar o seu molde mesmo, todo ele, ó. Na verdade, a folha da costela de Adão é um coração, sendo que nas laterais eles têm um picote e umas entradas aqui, que essas entradas vocês têm que fazer. Vou estar tá marcando aqui, ó, onde eu vou fazer os cortes das bolinhas, onde eu quero, ó. Eu fiz isso aqui no molde, mas além do molde eu fiz outros cortes de bolinha para não ficar todos iguais, né, um igual ao outro. Para gente cortar, eu vou estar tá utilizando aqui a tesoura maior e também vou usar uma tesoura menor. A maior eu vou estar tá cortando aqui, gente. É ela, tá? Então vou aqui por cima do risco, recorto. A maior eu vou estar tá cortando a folha. Essas entradas é necessário, é fundamental que vocês dê essas entradas que fica no molde. É esse o charme da folha da costela de Adão. E como eu falei, esse frisador da folha da costela de Adão, ele é recente lançado. Ele é novo. Se você não tem condições de comprá-lo, você pode estar fazendo aí sem frisador. Agora, se você tem condições de comprar e quer comprar, nós temos esse modelo. É só você entrar em contato no WhatsApp esse número que tá aparecendo aí, a gente lhe envia o nosso catálogo e você pode estar tá comprando aí o seu frisador da folha da costela de Adão. Sempre aqui, ó, por dentro do risco, dessas entradas, tem que cortar com cuidado para você não deixar nada pendente nesse corte, ó. Sempre tá cortando aqui todos os detalhes, tudo dela, ó. Dessas entradas mesmo, ah, no começo você acha ela um pouco estranha, mas depois que você frisa, você vai entender a beleza dessas pontas de serem desse jeito, tá? Então, cortem com cuidado, sempre com cautela, para você não rasgar a sua folha. Tá aqui. Esses furinhos eu não corto com a tesoura maior, eu corto com a tesoura de unha. Eu dou um furo, onde eu quero fazer o furinho, cortar a bolinha. E depois desse furo, com a pontinha da tesoura, eu venho boleando ele, ó. Vou fazer um furo aqui, ó. E venho boleando ela, Essa bolinha aqui, do mesmo jeito, eu dou um furo e vou cortando... Aqui para modelar ela. Ah, mas a minha bolinha não ficou tão certa. Não tem problema, ó. Essa bolinha aqui. Em vez de fazer naquele corte, eu optei por colocar aqui de lado, ó. Não tem problema. Você vai cortando de acordo com o que você vai querendo, ó. Eu fiz as bolinhas em determinados lugares, mas eu não vou... Não sou obrigada a cortar com elas, ó. Eu posso fazer... Além das que eu risquei, quando você for cortando, vai te aparecendo a ideia, você vem, vai cortando onde você quer. Conforme você for cortando, você vai olhando a necessidade de onde você fazer mais furinhos, ó. Você vai cortando aleatório, ou então você nem precisa não riscar, colocar esses furinhos não, você pode estar tá colocando depois, cortando depois, tá? Tá? ó vou fazer um furinho aqui que eu achei interessante não tem uma regra para essas bolinhas não tem um só um conselho que eu lhe dou procura não colocar aqui no meio porque aqui é onde vai ficar o cabinho tá por exemplo eu posso colocar nessa ponta aqui uma bolinha ó posso colocar nessa ponta aqui uma bolinha mas eu não coloco no meio, por quê? Porque eu vou colar um cabinho e se eu colar, fazer um furinho aqui no meio, o cabinho vai aparecer. Então isso é uma dica para vocês, tá? Tando aqui ela recortada já, vou para a parte da pintura. Como é que eu vou estar tá fazendo essa pintura? A revista. Revista vou precisar dela, a tinta que eu estou usando. Como vocês já sabem, é a tinta guache, pode estar tá usando ela que não tem problema de sair depois, viu? Tem um detalhe também que eu vou estar tá usando o pincel, então vocês assistam tudo aí, não pule a aula para todos os detalhes da, do que a gente vai passar para vocês. Vou estar tá aqui com a bucha, com a esponja, venho na tinta, tiro o excesso, vou primeiro tentar marcar, gente, só essas laterais dela, ó. Pronto. Aqui tiro bem o excesso e marco o meio dela. Vou pintar dos dois lados, porém esse lado aqui eu não vou caprichar tanto, porque aqui é a parte que vai ficar para trás. Então não me importa muito esse lado não. Agora essa frente aqui é o que me importa. Por que, é que eu falei da questão do pincel? Como vocês podem ver, esses furinhos aqui, eu vou dar uma torneada neles. Vou Fazer aqui o contorno deles, ó. Como? Com o pincel. Vou deixar eles mais escuro, ó. Só vou procurar deixar escuro aqui a parte dos furinhos, ó. ó. Vou fazer em todos eles. Vocês têm que fazer esse contorno em todo o furinho. É um sombreado neles, para destacar também, ó. Ó. Tá todo aqui sombreado. Lembrando que se você tem o um frisador ou quer comprar o um frisador. Esse trabalho que eu tô fazendo aqui também, você vai estar tá fazendo aí com o seu frisador. Depois de cort... depois de frisado, você recorta aqui as laterais, tá? Se você for fazer com frisador. Sem o frisador, você já tem que cortar antes, ok? Então, vamos agora para o frisado. Bom, gente, pra gente tá montando ela, vocês vão precisar da sanduicheira ou do ferro de passado, um fogão. Você precisa aquecê-la toda por igual. Vou tá colocando aqui na minha sanduicheira, ó, aqui, ela começa a subir, só que quando essas partes dela descer, aí é que ela vai estar no ponto, ó. Aí aqui você retira ela e modela com a mão, e aqui no meio você passa o dedo marcando, ó. Para ela ficar assim. É esse o modelo que ela tem que ficar. Aqui no meio, você não esqueça de modelar ela para ela ficar oval, assim, ó. Então, você vai apertar com os dois dedos, puxando para baixo, ó. Vendo? E aqui as pontinhas para elas ficarem toda boleada. Agora, eu vou colar o cabinho nela para vocês verem. Nós tivemos uma votação para vocês estarem dizendo para mim se vocês querem flores sem frisador ou com frisador. Até agora o que está ganhando é sem frisador. Então eu vou procurar trazer mais conteúdos sem frisador para vocês. E não esqueçam da pergunta que eu fiz se vocês querem aprender como eu retiro os meus moldes da internet, ok? Aqui o cabinho já está coberto. Lembrando que esse foi o tamanho que eu fiz. Vocês podem estar tá fazendo ela maior. Vai depender da ampliação do molde que você vai Tá tirando aí na, no seu computador, do jeito que você queira. Coloco, medir aqui já, vou passar a cola somente onde eu quero. Eu não fico dobrando esse cabinho e rodando ele. Coloco aqui e colo o cabinho. Vou pressionar com a tesoura para ele ficar aqui fixo. Olha que ela ficou reta, então como o cabelo ele é flexível, eu dou umas dobrinhas, ó, pra ela ceder e ficar assim. Tão vendo? Ó. E aí, você gostou? Olha aqui do furinho que eu falei pra vocês, se eu tivesse feito um furinho aqui, o cabelo estaria aparecendo, tá vendo? Por isso que você faça um risco imaginário no centro e vê que dali não dá pra você fazer as dobrinhas, os furinhos. Olha como ela fica bem natural, estão vendo? Aí você quiser, você faz um arranjo só com elas. Ó, umas você, umas eu deixei aquecer mais, outras eu deixei aquecer menos para dar a naturalidade maior nelas, ó. Agora você pode estar tá fazendo um arranjo só delas, usando a maior e menor. Quer impermeabilizar? Pode fazer o verniz caseiro que tá aqui, a playlist do vídeo que a gente ensinou vocês fazerem o um verniz caseiro. Ou você pode tá aí fazendo o verniz que você tem em casa, um prime para dar um brilho nela também, uma base com brilho. Pronto, agora vamos pra dica da montagem do arranjo. Bom, gente, tá aqui o ramalhete pra vocês verem, ó, que além do arranjo também dá pra vocês estarem montando ramalhete. Aí tá montando arranjo só com elas aqui, ó para vocês estarem fazendo é, ramalhetes ou arranjo só de folhagem também elas ficam muito bonita ó o molde que eu usei tá aqui o tamanho dele ele é 9 centímetros aqui 10 centímetros de altura e 10 centímetros de largura, 10 por 10. Mas essa questão do molde, quem vai dizer é vocês. Se vocês querem maior ou menor, quiser ela pequenininha, quem vai estar tá fazendo o molde é você. Como eu falei, se você quiser aprender uma dica de como eu tiro os meus moldes da internet, deixa aqui no comentário que eu vou explicar pra vocês nas próximas aulas. Mas eu só vou explicar se vocês deixarem um comentário pra mim, dizendo que vocês querem aprender como eu tiro os meus moldes da internet, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês como tá ornamentando os arranjos com essa folha. Pronto, gente. Aqui eu vou começar a montagem do arranjo. O arranjo já trouxe a base dele pronta. Como foi que eu fiz? Aqui no centro eu coloquei umas flores, rosa mirim, que eu ensinei aqui no vídeo, que tem 3 centímetros... Essas daqui eu ensinei na garrafinha pet, também para vocês assistirem aí no final. E essa aqui, essa folha, eu mostrei na margarida sem frisador. Como você tá confeccionando suas folhas marcadas, sem utilização de você comprar um frisador usando um frisador caseiro. Aqui, olha como é que ela ficou. Não tem desculpa para você fazer um arranjo bonito, porque não tem frisador, né? Não tem. Vou começar utilizando aqui essa folha do lado. Deixa elas aparecendo, vou colocar aqui a folha do outro lado, vou colocar uma aqui no centro dela, vou fazer o mesmo processo aqui, do lado, do outro. Aí, entre uma e a outra aqui, eu vou colocar uma folha, ó, pra ficar bem próxima. Aqui, vou colocar... Uma folha desse lado, e aqui no meio vou colocar uma folha aqui também, nesse espaço, ó. Ó. Como é simples de você estar tá fazendo o seu arranjo aí grande cheio, sem utilização de frisador e gente aqui eu não comprei nenhum acessório à parte, tudo foi eu que fiz e se você quer aprender a fazer, assista aqui no final vai ter a playlist de todos esses vídeos aqui sem frisador se você gosta já de aula de frisador vai deixando o seu like se você ainda não deixou para que nas próximas aulas eu traga mais aulas sem frisador para vocês, tá? lembrando que eu vou estar trazendo aula com frisador e sem frisador Okay? Espero que vocês tenham gostado, a aula foi essa, esse aqui no meio eu coloquei um musgo, mas isso aqui é opcional, se vocês quiserem deixe essas pontinhas do musgo aparecendo ou não, mas enfim, a aula é essa, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima!